o tempo nos passa sem avisar tantos sorrisos caem ao tempo é o tempo que apaga as feridas é o tempo que recorda as lembranças o tempo passa desapercebido tantas lágrimas de alegrias e maldades não enxergamos as horas no relógio da vida não cobrimos o rosto ao nos depararmos com o tempo não nos solidarizamos pela vontade do tempo não nos arrependemos com a sua passagem. E a vida que nos marca com a verdade é o homem que se passa com o tempo.